Boas-vindas ao nosso canal de empreendedorismo. Tema deste podcast, como vencer a pobreza e mudar de vida, por meio das cooperativas de produção e trabalho. apresentação, Dr. João Francisco Rogoski, advogado corporativo, consultor de empresas, pós-graduado em direito empresarial, especializado em cooperativismo. Primeiramente, minha gratidão a você, querida amiga, estimado amigo, que generosamente me ouvem neste momento. Você pode concluir que o tema que abordarei é muito importante, quer seja para a população em geral ou para você e sua família. Imagine uma maravilhosa mudança na sua vida ou de familiares e amigos seus através das cooperativas de produção e de trabalho. Segundo o IBGE, há no Brasil 13 milhões de desempregados assim entendidos, aqueles que estão procurando emprego. E mais 27 milhões de trabalhadores denominados de desalentados, porque já desistiram de procurar emprego, ou porque não têm capacitação técnica, ou porque têm idade avançada. Esses totalizam 40 milhões de pessoas. Se acrescentarmos a esses 40 milhões, mais 30 milhões de trabalhadores que estão na informalidade, sem salário fixo, sem carteira assinada, este número sobe para 70 milhões. Um terço da população do país está sem renda suficiente para o próprio sustento e da família. Por isso, é de extrema importância desenvolver projetos de geração de trabalho e renda para os trabalhadores e suas famílias. Nesse sentido, as cooperativas de produção e de prestação de serviços ganham grande importância como solução para reverter esse cenário dramático. Mais adiante, falarei sobre algo que poderá alegrar muito a você, amigo ouvinte, ou levá-lo a assumir um papel de líder na sua comunidade, com seus amigos, e fundar uma cooperativa pelas vantagens e benefícios que relatarei e você compreenderá. As diferenças entre cooperativas de produção e de trabalho. Devemos distinguir as cooperativas de produção das cooperativas de trabalho. Nos dois casos, há união de trabalhadores, profissionais de uma ou de várias áreas. Então, em que consiste essa diferença? As cooperativas de trabalho são aquelas formadas por profissionais com uma mesma especialidade como, por exemplo, uma cooperativa de médicos ou dentistas, que se associam para juntos montar uma clínica ou um grande consultório, ou corretores de imóveis que se juntam para formar uma imobiliária, ou atividades mais simples, mas não menos importantes, como faxineiras, trabalhadores da construção civil, motoristas, vendedores ambulantes e outras. As possibilidades são imensas. Música as cooperativas de produção, a seu turno, são formadas por profissionais de diferentes especialidades, mas todos dedicados ao mesmo tipo de produção, como, por exemplo, produção de calçados, de móveis, roupas, etc. Uma boa aplicação para as cooperativas de produção é no caso de falência de uma grande empresa, e seus empregados juntam-se e assumem a administração do estabelecimento, como aconteceu em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, com a falência da indústria de fogões Valig. O amparo legal. As cooperativas gozam de proteção constitucional. A Constituição Federal garante que a criação de cooperativas, na forma da lei, independe de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O artigo 5º da Lei 5764 garante que as cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, portanto, inclusa as cooperativas de trabalho ou cooperativas de mão de obra para prestar serviços remunerados a terceiros. <música> O novo regime jurídico das cooperativas de trabalho a partir de 2012. As cooperativas de trabalho passaram a ser reguladas pela Lei Federal 12.690, no que com ela não colidir as leis 5.764 e a Lei 10.406, que é o nosso Código Civil Brasileiro. Em 2017, cinco anos após a promulgação da Lei 12.690, veio a Lei 13.429, que regulamentou a prestação de serviços a terceiros, chamada Lei da Terceirização. A interpretação conjugada dessas duas leis leva a concluir que nada impede a terceirização lista de mão de obra pelas cooperativas. A Lei 12.690 garante a possibilidade de participação das cooperativas de trabalho em licitações públicas para a prestação de serviços a órgãos governamentais. Portanto, a lei claramente incentiva a terceirização do trabalho, através do cooperativismo, as cooperativas que exerçam atividade própria. Já me encaminhando para o final do programa, e como prometi antes, falarei sobre os benefícios assistenciais e as vantagens de se fazer parte de uma cooperativa. Música Imagine a alegria e o sentimento de segurança do trabalhador e de sua família usufruindo de um bom convênio médico e odontológico, tendo um cartão de crédito viabilizado pela cooperativa, descontos promocionais em lojas, viagens, etc. Imagine também a autoestima elevada do trabalhador e familiares por usufruírem de treinamentos técnicos, de cursos, como por exemplo, inglês, espanhol, dentro dos princípios cooperativistas de educação, formação e informação. Vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de todos, pois o tema é muito amplo esforcei-me para passar aos estimados ouvintes uma ideia geral sobre o assunto e sua importância neste momento difícil, pelo qual passa a economia nacional, que vem acarretando dolorosas dificuldades financeiras para a população. Mas lembre-se, minha amiga, meu amigo, o nosso mundo somos nós que fazemos. Sozinhos somos fracos, juntos somos fortes. Deus abençoe. Este programa foi produzido por Rogoski e Associados, consultoria empresarial, locução do Dr. João Francisco Rogoski, advogado corporativo, consultor de empresas, pós-graduado em direito empresarial, especializado em cooperativismo, deixe seu like ou inscreva-se no canal, agradecemos por sua atenção. Música